Olha, pessoal. Fiquei esse tempo todo parado que eu estava terminando a minha monografia que vai falar sobre pedagogia inaciana. E, basicamente, eu me baseei nesse livro aqui, que é a visão inaciana da educação desafios hoje. É, o livro ele foi organizado pela Cecília Ozowski e a Lia Becker. Ele foi uma conferência que foi feita lá em, lá na Unicinos, né, que fica em, meu pai, esqueci o nome, é, cadê? Unicinos, Seminário, Visonaciana. fica em São Leopoldo, isso, tinha esquecido, São Leopoldo, é, então, são vários artigos que os, que os palestrantes foram falando lá nesse encontro, né? E, e algum, alguns textos desses artigos eu fui pegando e colocando dentro da minha monografia. Eu acho que o texto ficou bem legal, assim. Eu tentei fazer uma, uma organização na, né, na minha monografia, basic, basicamente, explicando o que, que é o paradigma né? O paradigma eu eu quis é, me inspirar pegando os, os cinco sentidos que a gente possui né eu fui colocando uma ordem né uma ordem desse dessa metodologia de acordo com o, o ato de você quando você vai se alimentar de alguma coisa você primeiro vê essa coisa depois você é, procura cheirar né para saber se está bom você degusta né e em seguida, em seguida tem, tem os outros sentidos, né? Você vai falar dessa coisa, vai falar que estava muito boa. Junto com, com, com essa questão do falar, tem o sentido do ouvir, né? Eu não, eu não quis desassociar essas duas coisas, da mesma maneira que eu não quis desassociar o paladar com o olfato. E, só que aí eu quis colocar cinco sentidos porque eu encaixo a intuição como um dos sentidos também, ser humano, né, a essa intuição que vai estar relacionada com, com a imaginação que, que a gente possui e tem que ter dentro da sala de aula. Então é dividido, é dividido em duas partes, é, a primeira parte, ela ele vai falar um pouco da parte mais, é, como posso dizer, é, o próprio nome diz, desafios para o ensino, pedagogia na anciana e universidade, então assim, é mais do contexto da universidade, não do colégio, em cima si, dá para a gente pegar um, um paralelo. É, o, Paulo, o padre Paulo Menezes, ele fala do contexto latino-americano. O, pa, o, o padre João Batista Libano, ele vai falar da, das propostas da UJAL, né, que é, que é a agência que, que controla o ensino o ensino inaciano, ou, ou as escolas que são confiadas à Companhia de Jesus dentro da América Latina. Né? Em seguida tem uma visão aqui do... É um... Enfim, basicamente depois tem a, a parte 2 que vai falar sobre o humanismo na pedagogia inaciana e a reconstrução dos saberes escolares. Tem uma palestra do reitor, que é o padre João Roque, né? que ele fala, fala da, da educação jesuítica como um todo e seus saberes. Ah, depois tem uma abordagem histórica da, da pedagogia nasciana, que é do padre Luís Fernando Klein. O padre Klein eu peguei, eu peguei essa parte na parte histórica da minha monografia, porque ele dá bastante detalhe sobre a Rádio Estudórum e sobre a quantidade de colégios que tinham na época de 19, 1754, por exemplo. É, eu basicamente peguei as informações de estatística que ele fala e acrescentei com as informações de estatística da época de 2008. né? Tipo, hoje em dia a educação inaciana tem cerca de 3 milhões de estudantes é, pelo mundo inteiro. E se engana quem acha que os jesuítas só ensinam para os mais ricos. Metade desse número é, é dedicada à obra Fé e Alegria, que é um, uma, uma entidade de educação popular que atende aos mais pobres. Então, assim. Eu diria que os jesuítas eles tentam, é, eles têm essa visão meio... não é oito nem 80, assim. Eles tentam estar tá inseridos em todos os meios, desde os mais ricos até os mais pobres. Eles não tentam fazer esse maniqueísmo né, de o mais rico é mau e o mais pobre é bom. Eu acho que é um pouco do pensamento inaciano nesse sentido. Né? Jesus veio para todos e a todos tem que ser tem que ser acolhido. É, tem, tem tem um tem uma questão do tem, tem as questões curriculares que a Cecília que fala. Depois depois é, o padre Josafá vai falar da questão ambiental. Eu também peguei algum, algumas partes do texto dele, não muitas, mas eu peguei algumas partes para falar da minha segunda parte da minha monografia, que vai falar exatamente sobre o meio ambiente. Aí eu também me inspirei nas questões dos, dos elementos da natureza. Eu vou falar que são cinco elementos também, porque tem uma brincadeira que eu faço no final, né? Além de você falar do, do ar, da terra, do fogo e da água, eu vou falar da questão do amor. E essa questão do amor não, não é nada de negócio poético, romântico, não, é, é uma questão simples, tem a ver com a, a abordagem teológica, e isso aí quem, quem vai falar bem é o teólogo Théard Chardin, ele que vai cunhar uma chamada esfera da natureza que está relacionada com a espiritualidade, ele chama de no Esfera, só que aí como esse nome ficou feio, eu fui chamado de Esfera do Amor, né, porque é exatamente no fundo tem a ver com um contato que nós basicamente é basicamente a esfera que integra tudo né se é, entende a esfera, a esfera espiritual como aquela que dá vida às coisas e a vida na a vida da que a vida também está relacionado com, com com essa conexão que a gente possui entre todas as esferas é, enfim é, depois termina com a visão dos de debatedores, de tem, tem um pouco de, fala um pouco de humanismo com Padre Henrique Ozumi, mas eu não gostei muito da, da apresentação. É, basicamente, a pedagogia inaciana, ela vai, ela vai é, é, primeiro uma, é uma pedagogia que procura sempre se adaptar, ela não é cristalizada. Eu acho que essa é a primeira característica da espiritualidade inaciana. Segundo é que é, é uma é uma pedagogia que procura excelência, né? Procura sempre estar fazendo o melhor, né? Mas não é uma pedagogia sem sem um fundo humanista. Não é uma coisa não é uma coisa objetivista. Ela ela procura ela procura ter o humano como centro das atenções, né? a, a, a frase que a frase que mais marca a educação jesuítica, é a chamada, é, ser, ser mais para o demais, né. Acredita-se, o professor que está educando dentro dessa, dessa pedagogia, ele, ele vai querer é, dar um start na, na, na formação do estudante dele, mas o grande objetivo dessa educação, é que esse, esse estudante ele vai se tornar uma pessoa autônoma, né? uma pessoa que sabe tomar suas decisões. Né? A gente, dentro da espiritualidade narciana, vai ficar muito preocupado com essa questão. Né? Não basta você refletir sobre, sobre as situações que estão à sua volta, você tem que saber discernir sobre aquilo que você está fazendo. E discernimento, basicamente, tem a ver com você tomar uma eleição ou tomar uma decisão. Isso que é a coisa mais difícil, né? Se, sempre entendendo que assim... Quando você, hoje a gente compreende que tomar uma decisão não é uma coisa cristalizada. Você pode tomar uma decisão hoje, tá no futuro você modificá-la. Mas o importante é você não ficar estagnado dentro, do, dentro da, dessa, dessas questões que te cercam. E a ideia, a ideia da pedagogia é exatamente isso. Você se tornar cada vez mais uma pessoa livre, né? e dentro dessa, dessa liberdade você dá uma resposta né? generosa a toda a toda essa gama de, de presentes que Deus deu para gente né? a gente. A, a pedagogia nascendo então não pode estar não pode ser desvinculada um, não pode estar desvinculada um, a uma participação por parte do professor por parte do aluno por parte da instituição né? isso entende-se de direção é... não pode estar desvinculada dos pais dos alunos né? hoje em dia infelizmente pai de aluno só, só aparece para ver questões financeiras dificilmente você tem um pai de aluno que se preocupa com o seu filho é... quando não muitos nem vêm né? participar de de reuniões com com pais e professores é... Então tem essa, tem essa primeira vertente, mas eu queria, eu queria fazer um, uma, uma comparação também com a Pedagogia Libertadora do Paulo Freire, né? O, o Paulo Freire, ele vai falar sempre dessa questão de você, é, antes de você, antes de você é, planejar alguma coisa, é, fazer um, um projeto, você sempre imagina esse projeto dentro do seu, da sua cabeça, né? Você, vamos dizer assim, você, você toma gosto disso que você vai fazer. E isso ele vai entender que é mais ou menos, é, você antes de você ler algo na folha do papel, né? Você vai fazer uma leitura do mundo. E é basicamente isso que a pedagogia na Siena quer. Você contar tá dentro de uma sala de aula, você tem que saber fazer uma leitura da sua turma, você tem que saber fazer uma leitura da, da instituição que você está presente, né? Eu dou algumas dicas na monografia, falando, por exemplo, é, como é que você sabe se, se um colégio é bom. Eu, eu reparo isso, basicamente, você vê como que o colégio trata o espaço que é dado aos professores, é, ou como o colégio cuida da sua biblioteca, se ele tem uma biblioteca, se, se ela está atualizada, se é grande. Né? Essas questões todas você pode avaliar, e principalmente como ele trata o, o aluno, né? eu vivenciei é, colégios de renome que as pessoas pagam caro para os seus filhos mas no fundo no fundo são colégios que que basicamente é, como é que posso dizer eu tive ótimas experiências de colégio, como, como o colégio Santo Inácio mas eu tive experiências assim que me engrandeceram muito assim eu pude aprender muito né num colégio estadual aqui no Nicarágua, no, em Realengo, e no Colégio é, Pedro II, mas eu também trabalhei em outros colégios que, basicamente, o, o aluno era só um meio de comércio. E, e é contra isso que a gente vai, vai querer debater, né, dentro dessa pedagogia inaciana. Né. É, isso, isso ainda é difícil, né, porque a gente vive num mundo capitalista, mas Existem algumas tentativas, né? no Colégio Santo Inácio, aqui do, do Rio de Janeiro, você tem, você tem uma classe chamada noturno, que é, basicamente são pessoas de classe com uma, com uma renda baixa. Né? E, e existem vários bolsistas que estudam junto com, com o pessoal do diurno. Basicamente é, é, é você tentar trabalhar assim, um, um modo de acabar com essa com essa disparidade que existe entre classes dentro da nossa sociedade, né? É, sobre a questão, sobre a questão ambiental, é basicamente você mudar o conceito, você vê como é que uma má tradução da Bíblia causa tanto desastre, né? A gente traduz muito o início do Gênesis como como se a criação fosse feita e o homem ele, ele tem o direito de dominar essa criação. Enquanto que você vê outras traduções da Bíblia, principalmente no inglês, que vai usar o verbo care, que basicamente é cuidado. Né? Então é, é essa nova interpretação, você entender que a natureza está aí para ser cuidada pela gente, não para a gente usufruir dela. Né? O ser humano ele, ele, ele vem causando muitos desastres exatamente... É, por exemplo, do desconhecimento de algumas leis físicas. A gente tem uma visão de que, de que os recursos naturais são ilimitados. E se você tem um pouco de conhecimento de física, você vai entender que isso não é bem assim. Né? Ah, não sei, assim, tem, tem, tem várias questões assim, eu estou ainda organizando minha mente, minha cabeça. Né? Eu, eu falo... Eu falo, de acordo com esse livro, é, dessa questão ambiental, é, eu vou citar, por exemplo, é, da mesma maneira que existe o, o desmatamento, eu, eu peguei não só esse livro, mas eu também peguei a, a campanha da fraternidade de 2010, que era sobre exatamente a questão sustentável, a natureza. Né? É, e a, a, a gente falava sobre a criação de Deus, né? E, enfim, existe, existe, um, existe várias coisas que, que se trata. Por exemplo, tem a questão do descanso, né? A gente só pensa em produzir mais né? em toda a vida. A gente quer produzir é, uma lavoura muito boa e esquece de dar os, o antigo tempo do descanso para ser a lavoura. Né? Você precisa dedicar um um espaço de terra para descansar, porque senão ela não vai produzir mais daqui para frente. Da mesma maneira a nossa vida. A gente só pensa em estar tá trabalhando é, 100% do nosso dia, é, 24 horas, em todos os dias da semana. E esquece que a gente tem que ter um momento de folga mesmo para nossa cabeça poder pensar direito, para o nosso corpo restituir as energias. Eu vou falar um pouco disso da da importância do descanso na, na, minha, na minha monografia. É, enfim, tem, tem, tem, tem um pouco de tudo, assim, né? As questões curriculares que a Cecília que fala, é basicamente você olhar para o currículo atual que tem dentro da universidade e do colégio também, e entender que o nosso currículo hoje não, não, não pesa com um o humanismo. Ele não está preocupado com a questão ética, se os nossos estudantes vão estar tá preocupados com isso. Basicamente é isso, assim, você está é, formando pessoas que só vão estar tá sendo absorvidas pelo mercado do trabalho, e não pessoas conscientes com aquilo que estão fazendo, do, do, do esforço dela diário. Né? Quantas pessoas têm carro e vão gastar gasolina, queimando gasolina, na... É, parados num engarfamento né? Enquanto que elas poderiam estar votando em pessoas que que busquem melhorias para o transporte público, para você poder, em vez de pegar teu carro, pegar um transporte público, né? Tem, tem essas questões. Ah, é, A... é sim. Basicamente tem tem essas questões. Ele ele vai falar o, o desenvolvimento da pedagogia inarciana, ela, ela já estava vindo desde o Conselho do Vaticano II, com o Padre Rupp, é, tinha um documento chamado Características, que, que era voltado para os colégios, e ele, e ele serviu como modelo para um, uma carta de princípio que foi utilizada para montar um documento chamado Pedagogia Inarciana desafios hoje esse documento que se tornou vamos dizer assim a a atualização da Rádio Studorum né e, e essa esse essa esse ímpeto para uma pra uma nova atualização veio de uma de uma encíclica é, do do João Paulo II que é a, é a esse ex que vai falar exatamente dessa renovação ele, ele acreditava que a o qual é o ensino religioso né o ensino quer dizer católico estava perdendo sua identidade então a, as instituições como um todo tinham que firmar essa sua essa sua catolicidade dentro do de suas instituições e os jesuítas como são bobos eles afirmaram isso mas a, a, junto com essa afirmação sem ser uma afirmação proselitista ele veio ele veio trazer uma novidade, né? A novidade é que eles hoje enxergam que dentro dos seus colégios a grande maioria não são católicos, não são crentes, é, há uma diversidade de uma pluralidade de visões extremas e é sobre essa sociedade que eles estão ensinando. É, então, pessoal, é, é por aí que a coisa vai assim. Eu, eu agora falando sobre esse livro, eu né, já li esse livro duas vezes, ou três vezes talvez, e é impressionante como é que é um, tema, é um tema denso e em poucas palavras eu percebo que ainda tem que melhorar meu discurso. Mas espero ter passado um pouco do contexto do que, que é a, a pedagogia inaciana. Basicamente é formar, formar cidadãos éticos, e ético aí está no sentido pleno da coisa, no sentido grego da coisa, não não é um sentimento de... Ah, eu não quero formar santinhos do pau oco, né? Que que o que, que é isso? É pessoas que vão fazer o bem só porque tem um, uma regra que diz que ela tem que fazer o bem ou porque ela está com medo de ser punida mais à frente. Não, não. Uma pessoa ética é uma pessoa que... é uma pessoa que faz o bem por princípios, né? Porque ela acredita que aquilo ali é o melhor para ela, é o melhor para a sociedade. E é... E é esse pensamento coletivo que a gente tenta passar. Valeu, gente? Então é isso aí. Tudo de bom.